New Shape Aloha. Nutrição ou sabor? E se os dois caminharem juntos? Por mais que pareça um grande desafio, unir saúde e sabor é possível. A Aloha busca inovações nutricionais que agradam o paladar e apresenta o New Shape. A nossa linha de shakes. Uma opção deliciosa e saudável para quem quer estar na sua melhor versão, de bem com a vida e com muita energia para enfrentar e vencer os desafios de uma rotina agitada. O New Shape Aloha é a opção ideal para quem deseja uma refeição saudável e prática. Seu preparo leva menos de 3 minutos, nada de preço alto. Com uma embalagem de 500 gramas do New Shape. Você substitui 16 refeições ou mais. A fonte de proteína importada do New Shape Aloha é 100% Whey Protein Concentrado, que contém BCAA, 20 vitaminas e sais minerais, incluindo magnésio e selênio, além do picolinato de cromo, rico em fibras e adoçado com xilitol e estévia, dois adoçantes naturais. Sem aromas ou corantes artificiais. Não contém glúten nem derivados de soja. É zero frutose e maltodextrina. E bem baixo teor de sódio. É a medida certa para quem quer reprogramar-se para uma alimentação equilibrada e saborosa. O New Shape Aloha promove saciedade evitando aqueles ataques súbitos à geladeira. É ótimo aliado ao emagrecimento e ao estilo de vida saudável. É um poderoso suporte à manutenção e aumento da massa muscular, sendo associado à sua prática regular de atividade física. São dois sabores, morango com pedaços de fruta de verdade e cacau com pedaços de castanha do Pará. Experimente o New Shape Aloha, afinal, corpo bonito é aquele que tem alguém feliz dentro dele. A linha Nutrição Aloha está aqui para ajudá-lo a conquistar a sua melhor versão. New Shape Aloha. Me quero bem nutrido. Para saber mais, fale com o empreendedor Aloha mais próximo de sua região. Viva bem. Viva Aloha.